A Páscoa nos convida à alegria. Em tempos de tanta penúria e dificuldade, é natural repetir a pergunta que os israelitas fizeram quando estavam no exílio. Aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Uma resposta que convence a essa pergunta nos dá o apóstolo Paulo, quando escreve na prisão Alegrai-vos sempre no Senhor Por que Paulo insiste tanto na alegria, mesmo estando preso? O motivo não é o sucesso na vida, a saúde em perfeito estado, a abundância de bens materiais, a prosperidade, a falta de preocupações, mas a certeza de que o Senhor está próximo. Esta certeza vem da experiência da morte e da ressurreição de Cristo. Por isso, é possível alegrar-se. Ainda que o anúncio da Páscoa não tire todo o sofrimento do mundo, alegremos-nos pois Cristo já inaugurou a nova vida. A vida nova do ressuscitado é a certeza da vitória sobre a dor, o sofrimento, a morte. Na celebração da Vigília Pascal, proclamamos a ressurreição com palavras que iluminam também o momento que vivemos em nosso país e no mundo. Tudo isto também deve ser iluminado pela ressurreição de Cristo. Eis as palavras do anúncio pascal Esta noite lava todo crime Liberta o pecador dos seus grilhões Dissipa o ódio e dobra os poderosos Enche de luz e paz os corações Com outras palavras, assim diz o grande poeta Tiago de Mello Por decreto irrevogável Fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade E a alegria será uma bandeira generosa para sempre desfraudada na alma do povo Confiemos Cristo ressuscitou E nós renascemos com ele para uma vida nova Na esperança e na busca de novos céus e nova terra Cristo ressuscitou Alegria no Senhor! Feliz Páscoa! Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Internautas do BocNews, nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta terça-feira, 12 de abril, nós estamos recebendo com muito prazer, virtualmente, diretamente de Brasília, o colega jornalista Carlos Monforte, um dos principais âncoras do telejornalismo brasileiro, e que está lançando o seu primeiro livro, jornalismo, O Papel do Jornalismo Sem Papel, onde ele trata, evidentemente, da transição... Do, do jornalismo no papel, das redações, da máquina de escrever, da lauda, daquelas redações fervilhando que o Monforte, participou de algumas, como o jornal A Tribuna em Santos, o jornal Estado de São Paulo, para a era digital, da internet, enfim, dos computadores e das redes sociais, toda essa transição que estamos vivendo na comunicação. E vamos falar sobre tudo isso com o nosso convidado, o colega o jornalista Carlos Monforte. Bom dia, Monforte. Prazer em recebê-lo. Bom dia, Lascala, um prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar falando para Santos, né? Da onde eu saí. Muito bom, muito bom. É muito interessante estar participando desse programa. É um dos filhos da nossa Santos, da, da, da Terra da Padre, que ensinou a caridade e a liberdade, né? Exatamente, mais um santista aí. <risos> mais um santista, é verdade que é motivo de muito orgulho para todos nós, santistas, que ainda estamos aqui na terra. né? É, <risos> Mas olha, bom forte, temos aqui também a participação do colega jornalista Fernando de Maria, que vai nos trazer agora as principais notícias e destaques do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Semana passada, o ex-ministro Celso Amorim, também santista. Também santista. Agora o jornalista Carlos Cabo de <risos> obviamente santista. Vamos aos destaques, você que nos acompanha pelas redes sociais, o no nosso Facebook, facebook.com.br Jornal Boc News, o nosso canal no YouTube, youtube.com.br TV. Importante você se inscrever em nosso canal, no nosso Twitter, na Rádio Boc News e, é claro, ao vivo no nosso site, bocnews.com. Os destaques de hoje, que é o dia do obstetra. Lula reencontra antigos aliados do MDB durante jantar em Brasília. Presidenciáveis vêm golpe de Arthur Lira ao encampar plano do semipresidencialismo. Além da invasão da Rússia, o mundo tem sete guerras simultâneas. Queda do dólar e fim de restrições reaquecem viagens internacionais. Cratera na Rua Goiás, em Santos, não tem previsão de ser fechada. Palmeiras voltou a campo na noite de hoje, às partidas 9h30, para enfrentar o independente petroleiro da Bolívia no Allianz Parque. Agora a situação das estradas, nesse momento, operação 5x5, segundo a Ecovias. Sancheta com lentidão dos quilômetros 13 ao 11, na chegada a São Paulo. Situação das balsas agora, também sete embarcações operam entre Santos e Guarujá, com 15 minutos de espera do lado de Santos e 15 do lado de Guarujá. Agora são 20 minutos, aumentou um pouquinho, 20 minutos do lado de Santos e 20 do lado de Guarujá. Santos e Santo Cavalho tem duas embarcações, com 20 minutos de espera também, segundo a dessa. As câmeras da praticagem na entrada do estuário entre Santos e Guarujá neste momento, a bela imagem da entrada do estuário, a embarcação aí chegando e saindo do estuário nesse momento, as câmeras da praticagem e também as câmeras da Prefeitura de Santos, na Santos mapeada, para os nossos internautas acompanharem especialmente ali naquele trecho complicado da Rua Goiás, que não tem previsão para ser restabelecido o fluxo. <risos> e vai demorar, né? Vai demorar na final. Exatamente. Pelo menos a explicação da Sabesp é de que vai demorar, a obra é complexa, enfim. Oh, uma cratera na Rua Goiás, ao lado do Colégio de São José, viu, Monforte? Prejudicando o trânsito, uma confusão aqui no Gonzaga. O <risos> ficou um caindo de dentro uma da Rua cratera que a Sabesp até os dias não consegue nem saber o que é, imagine você. Mas, enfim, são coisas aqui de Santos, só para te ter mais ou menos informado. Mas, Monforte, eu queria começar essa entrevista falando exatamente sobre o seu livro, esse primeiro livro. O papel do jornalismo sem papel, um título sugestivo que dá margem a várias interpretações. Queria que você falasse um pouco sobre o livro, a, toda a fase de concepção, elaboração, e se você vai fazer um lançamento do seu livro aqui em Santos. Obrigado mais uma vez pela sua presença, viu, Moforti? É, bom, antes de falar do livro, quero falar que é muito, é, é muito gratificante ouvir informações, notícias, e ver Santos aí também. A minha mulher, por exemplo, estudou... Acho que 20 anos, ou 15 anos, por aí, no Colégio São José. Então, essa, esse problemaço aí na Rua Goiás aí estava tá, tá, no caminho dela. No caminho dela, é verdade. É, é, ela, ela ia a pé da Luiz de Faria para o colégio né, e passava pela Rua Goiás. Claro, é, é É bem ali. A Bom, é o É bem ali, viu? Bom, forte. É. Pois é. Caiu um caminhão, Bom, é né? o seguinte. Hã? A CPFL Não, é se... no buraco. <risos> Bom, é o seguinte, esse livro, na verdade, ele, ele ele foi feito foi feito ao longo da vida, né? você vai pegando informações, vai, vão acontecendo coisas, e você vai acumulando esse, esse, essa experiência e tal, e chega um momento, e, e você vai passando por transformações também, eu passei por uma transformação uh, pior do que essa de televisão para a internet, é, quando eu saí da tribuna, quando eu saí do jornal escrito né, para a televisão, para mim foi, eu passei é, dez anos em jornal impresso, tribuna em Estadão, depois eu fui para a TV Globo. Então, e, essa, essa mudança foi complicada, foi mais complicada do que a outra, né? A outra tem um parentesco, né? Essa daqui nada, né? De televisão, pra, de impressa para televisão não tem nada. Você tem que reaprender. Eu passei dois anos reaprendendo como é que faz jornalismo, que é outra maneira diferente de fazer. Bom, daí foram acumulando coisas, casos, histórias. Eu fui lendo muita coisa, fui acumulando uh, pesquisas, fui fazendo pesquisas, né? E, e daí chegou um ponto que eu falei, não, vamos pôr esse negócio no papel, vamos organizar isso aqui e tentar fazer alguma coisa interessante daí você faz uma, duas vezes você tira, põe, faz um capítulo joga fora e junta aqui junta ali, faço isso, não faço aquilo e chega o um momento que você monta o, o, o livro e por que esse título papel do jornalismo sem papel? o papel do jornalismo porque eu acho que ele é o jornalismo que nós fazemos né, todo jornalista sério faz é importantíssimo para a sociedade. Ele, é, o, ele é, o, é a ligação entre o fato e a sociedade. A sociedade merece ter informação e merece ter essa informação séria, credível, né? confiável. Né? Então um jornalista que é sério, ele faz isso, ele vai buscar uh, informação e, e, e, e divulga essa informação, né? leva essa informação, entrega a mercadoria, como a gente diz. Né? Agora, é um negócio, seria um negócio simplíssimo, né? Você pega informação e distribui. Simples. Só que não, né? Você encontra aí mil problemas pelo caminho, você encontra, você encontra problemas de horário, você encontra chefia, vontade do patrão, você, encontra, você, tem, você tem um concorrente cada vez mais forte, e agora você tem as redes sociais que ajudam muito o jornalista, mas atrapalham bastante também. Também na medida que na medida que essa que essa liberdade dada às redes sociais e é comum isso daí é, é, é, é você comum não digo mas ele é você é, é necessário tipo daí, é, você tem a, a a parte ruim dessa coisa que é a, a, as notícias falsas notícias não verdadeiras inventadas fake news então você o, João, isso, além de enfrentar todos os problemas que ele tem que enfrentar você tem que checar, rechecar e checar de novo a informação para você transmitir, senão você está transmitindo informação errada. Você tem que contrapor, você tem que esclarecer: olha, essa notícia não é bem assim, é assado. Então é um trabalho a mais que se impõe na vida do jornalista. Por que sem papel? Sem papel porque eu acho que vocês estão todos vendo que os jornais estão se desmilinguindo aí. Não sei até quando eles vão existir. Tem, tem gente que fala que até 2043 não existirão mais jornais impressos. Então, é sem papel. E sem papel também porque o jornalista agora divide a atenção né, com essas redes sociais, com as pessoas que não são jornalistas e, e, se, e se colocam na frente do jornalista para dar informação. Né? Então, é, é, ocupam o lugar de jornalista. Então, é a preocupação é você tirar essa gente do caminho e explicar o que, que é fato real e, e vamos nós. Me diga uma coisa, você é, pretende lançar o livro em Santos, ou um forte ou não? passei aqui em Brasília, né, no dia 28 do mês passado, e, e pretendo lançar em Santos. A editora está vendo isso, o, a, a editora é a Matrix, o Paulo Tadeu, que é o dono da Matrix, vendo isso, está agendando com alguma livraria em Santos, talvez a Martins Fontes, o um Célio Gonzaga, para lançar o livro. Mas vamos ver como é que... Talvez em maio eu lance, meados de maio eu lance o livro em Santos. Notícia, não apenas para os jornalistas, para toda, toda, todas as pessoas interessadas em comunicação, em jornalismo, esse livro de Carlos Monforte. O papel do jornalismo sem papel. Como disse, um título muito sugestivo, sim, né, Fernanda? Dá margem sim. a várias interpretações, Exatamente. como disse o forte. Enfim, vamos aguardar, viu, Forte? Em maio, então, já teremos aí... E, por favor, peça para a editora mandar aqui para nós para a gente poder anunciar e divulgar bastante para o comparecimento das pessoas, os colegas jornalistas, os estudantes de jornalismo. Enfim, para todos os interessados. Fernando de Maria. Particularmente, Monforte, você que tem passagem, obviamente, no impresso, televisão, você acha que realmente o jornal impresso ele vai acabar e o que, que ele precisa fazer para poder entrar? Hoje a gente percebe muita gente lendo o jornal tradicional, mas no seu próprio celular ou no computador, né, em formato PDF, alguma coisa nesse sentido. Você acha que particularmente vai acabar o, o, papel, o jornal impresso mesmo? E qual é o caminho, obviamente? Nesse sentido. A gente só, aqui em São Paulo, por exemplo, praticamente só tem duas gráficas, a do estado de São Paulo e da Folha. Sim. E a Folha nem, nem mais para terceiros está fazendo, só especificamente para a própria Folha de São Paulo, que infelizmente Sim. também fechou o jornal agora. Precisa de saber a sua posição pessoal. Você acha que é até 2043 ou até antes, enfim? É, na verdade, o jornal está está morrendo faz tempo, né, uns pouquinhos, né, desde, não é de agora, desde a metade do século passado, os jornais e revistas, grandes revistas e grandes jornais americanos, europeus e mesmo aqui, e mesmo aqui brasileiros, estão deixando de circular, aqui no Brasil nós vimos né, o Jornal do Brasil morreu, o Jornal da Tarde desaparecer. nos Estados Unidos eh, jornais centenários deixaram de existir, na Europa também revistas, né? É, importantes, que circulavam com 4 milhões de, de exemplares, de repente, pum, sumiram. Né? Então, eu acho que, é pouco a pouco, é, eles vão dando passagem para outros meios de comunicação. O rádio, por exemplo, é importantíssimo. Já foi mais importante, mas é importante também, mas já foi mais importante. E que vai desaparecer o rádio. Mas o jornal é, é muito caro para fazer o jornal. E agora, com esse negócio de meio ambiente também, plantação, muitos jornais compra o papel, o Brasil importa muito, muito papel para jornal, de lugares é, que são feitos só para extração do, do, do eucalipto para fazer o jornal. Mas, mesmo assim, agride a natureza. Então tem esse fator e tem o fator que é caro fazer o jornal. O maquinário é caro, tudo é caro, a distribuição é complicadíssima, caríssima. Então o jornal que hoje é, chega na, na porta da sua casa de manhã, ou você compra na banca de manhã, já é uma coisa ultrapassada, apesar de ser caro, de ter um trabalhão para fazer, é um, é um produto caro e desatualizado. O que está de manhã na sua casa é um jornal de ontem, na verdade, as informações, a, a internet já passou na frente, né? a internet já, já ocupou esse espaço de dar notícia em primeiro lugar. Então... Essas empresas que hoje controlam os meios de comunicação impressos, por exemplo, eles vão ter que é, se revitalizar, se reorganizar, porque tem vários estudos já, tem um estudo do Caio Túlio Costa, um jornalista também da Folha, ele passou um tempão nos Estados Unidos fazendo um, um trabalho exaustivo sobre é, os novos meios de comunicação, o um modelo de negócios do, do, do, do jornalismo, do jornal. É, que vai ter que partir do zero e começar tudo de novo já tem grandes é, é, é, testes na né, experiência feitas com grandes jornais como o New York Times por exemplo e outros jornais ingleses também, franceses, eles estão tentando um caminho para fazer um negócio que seja lucrativo e que dê possibilidade de contratar gente e fazer um produto com credibilidade. Né? Ao mesmo tempo, ao lado disso, você tem, você tem uma maneira de fazer jornal. A maneira de você se expressar, de você colocar a notícia no ar, vai ter que mudar. Já está mudando. Ela muda na hora que você passa de jornal para televisão e agora está mudando quando passa de televisão para a internet. A linguagem é outra. Então existe... Aí, e esse, e esse essa nova maneira de se expressar ainda é uma maneira que você está procurando o caminho há um, há um buraco aí um vácuo interregno como diz o Simon Bauman entre o que é, não é mais e o que ainda não é então nós estamos procurando uma maneira mesmo que vocês estão fazendo agora no YouTube vocês estão fazendo dessa maneira de fazer de dar informação de comentar no, fatos e tal é uma maneira nova mas mesmo essa maneira também está precisando encontrar um caminho diferente de você é, passar essa informação de uma maneira agradável, como as pessoas go gostariam de receber. Acho que, de qualquer forma, a reportagem ela continua sendo fundamental. E uma reportagem bem feita, com apuração, com seriedade, buscando ouvir todas as fontes, todas as correntes. O que nós vemos muito hoje, sobretudo nas redes sociais, não é, forte É simplesmente o um, um, um partidarismo, quer dizer, a questão política. E aí é o vale-tudo, me parece que é um vale-tudo, uma coisa assim é, terrível para a comunicação, para a informação, para as pessoas. O jornal, por mais dificuldades que tenha o jornal impresso, ele ainda é sinônimo de credibilidade para o leitor. O leitor, a sensação que a gente tem é de que ele, com o jornal impresso, ele, no jornal impresso ele acredita, ele confia. Agora, na, na rede social nem tanto. Né? Então, esse desafio é que está posto ao cidadão. Os jovens, por exemplo, nenhum jovem mais lê hoje o jornal impresso. Quem assina, um jornal, rádio também. Quem, quem assina um jornal a é a pessoa também. de idade. Né? É a pessoa de idade que vai morrendo, enfim, o número de assinantes vai diminuindo. Ou seja, de fato é um desafio imenso que está posto aí a, todo, a todo mundo, a, todo, a toda a área da comunicação, para que a gente pense e veja um futuro é, bem, bem, bem adequado né? para, para, para a comunicação de um modo geral e realmente esse me parece que é esse esse grande desafio que está sendo posto viu um forte a rigor mas eu ainda acredito que a reportagem seja ela em que meio for ainda é uma, uma, uma a melhor alternativa para a informação correta não, é, claro, reportagem é fundamental, mas é a maneira de fazer a reportagem que tem que mudar. Isso aqui é o modo de fazer a reportagem, a linguagem de fazer a reportagem. Isso é que precisa se adequar aos novos tempos. É isso. É verdade. Nós temos realmente um baita, um tremendo desafio. Eu queria agora é, é, saber de você, Monfort, com toda a tua experiência, com toda a tua bagagem, como é que você vê essa discussão que todo ano de eleição volta? que é o controle social da mídia, a regulação da mídia defendida aí pela por, por candidatos, enfim, como é que você vê esse tipo de proposta? Olha isso, daí, bom, eu sou contra essa regulação. Eu acho que isso daí é uma maneira de você censurar. Agora, esse esse tipo de problema começa bem mais embaixo, buraco é mais embaixo, Por quê? porque isso é um problema de educação. Hoje nós estamos vendo que existe uma exasperação, um ódio é, visceral das pessoas que diz, eles não, não ouvem os outros. Acham que os outros são inimigos, as pessoas são inimigos. A posição dele é que é a correta. Então existe um ódio fantástico aí entre as pessoas que isso destrói qualquer tipo de discussão. Né? Você, não existe mais uma discussão política, existe xingamento. Uma coisa, isso virou uma banalidade, né? você xingar o outro, destratar o outro você gozar o outro na cara kkkk, esse negócio daí é uma coisa imbecil né você não existe mais uma coisa ponderada, moderada vamos discutir e tal, não existe isso aí, esquece eu acho que esse ano vai ser complicado talvez menos que o ano passado que a última eleição porque existe um pouco mais de controle existe uma tentativa de controle mas vai ser braba a coisa não vai ser fácil não é, eu, eu acho, acho que... que nós vamos encontrar problemas pela frente. oportunidade. Você acredita ainda numa terceira via, ou a coisa está tão polarizada entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro e que não há mais espaço para o surgimento de uma terceira via de alguém que venha de uma, uma, uma proposta enfim que seja confiável e que possa se contrapor a essa a esse clima de agressividade e de polarização que está posto na eleição presidencial uma forte olha se diz que o, o otimista é um bobo um tolo e o pessimista é um chato né você tem que ser na ponderação eu sempre acreditei numa terceira via, numa pessoa que pudesse levar o debate, o debate para um plano mais intermediário, aí, não essa polarização que no final se encontra. Só que hoje eu estou completamente desacreditado, eu não estou dizendo pessimista, estou desacreditado da política, eu vivi política durante anos, praticamente morei dentro do congresso lá, ia todo dia lá, conhecia todo mundo, o cara do cafezinho o cara lá da, da, do Salão Verde e tal, todo mundo me tratava como, como se estivesse ali sempre, e estava mesmo, né? Mas eu, eu já vi muita coisa acontecer, mas essa, essa polaridade horrorosa que nós estamos assistindo, em detrimento do país, porque eu acho que qualquer um que vai, for eleito, não vai fazer um, um governo centrado, um vem com sangue nos olhos, e o outro vai continuar como está. Dá um crédito na terceira via, porque a polarização está muito grande e as pessoas que estão se mostrando como aptas para uh, construir essa terceira via, para mim não tem o menor crédito, não tem voto, não tem credibilidade, não tem estofo para enfrentar essa, esses dragões aí. Você vê é que até uma das manchetes que o Fernando trouxe aqui para nós e o ex-presidente Lula reencontrando antigos aliados do MDB antes né, né, de jantar em Brasília é isso ou seja é o, o Ademar da Costa Neto presidindo o PL como sempre o partido do presidente Bolsonaro ou seja um parece que um depende do outro né, um é, se retroalimentam né os dois quer dizer, uma coisa parece que o candidato ideal adversário ideal para o Lula é o Bolsonaro e vice-versa eu, eu o o, o resto, Valdemar, o Valdemar neto no, no, no poder é a vitória do trambiqueiro, né? E você imagina oh, boy, o, o, boy. O, o, você imagina é. Monforte com a maior bancada do Congresso Nacional que hoje o PL é, é, é. tem a maior bancada. Veja, que, veja, veja, veja quem nos representa. Veja quem nos representa, né? Piorou muito, Monforte. Piorou muito. Você que tem, obviamente. Décadas aí de, de coisas assim. O livro sempre de se fala que talvez estejamos com um dos piores ou o pior congresso da história. Você concorda com isso? Ou pelo o pior, seu... pior virá. É mais desanimador. Então. <risos> Realmente o negócio é seríssimo. Não pode ficar pior do que já está. Então, pode, vai ficar pior do que já está esta é. é uma eleição dos sui gêneros, porque realmente nós vamos ter um clima cada vez mais acirrado, né, de violência, de agressividade, e não, não, não dá para prever o que, o que pode acontecer. Não? Porque as pesquisas estão mostrando ainda o favoritismo do presidente Lula, mas de qualquer maneira com o presidente Bolsonaro também melhorando um pouco, quer dizer, pode ser que a época da eleição chega em condições quase que de igualdade, e isto então vai tornar a eleição ainda mais difícil e mais agressiva. Conforme. Qual é a sua expectativa para essa eleição? <risos> é, não sei, vai ser a pior possível, porque é o seguinte, é, é, parece que a coisa está tá funilando. Todo mundo tinha esperança no Moro, nunca tive. Eu acho que ele, ele não ia ganhar, ele não tem experiência, ele não tem ele não conhece aonde ele está se metendo, é um, um campo minado, tanto minado que explodiu uma, uma granada antes dele ele o primeiro passo, já estourou a primeira granada, né? quase que arrancou-lhe o braço. Então, acho que ele está fora, acho, opinião minha, ele está fora já. Se por acaso ele fosse disputar, e se por acaso ele ganhasse, isso daí é, um, é, uma, pro, é uma previsão remotíssima, ele ia durar três meses, porque o Congresso odeia ele. O, o, o Moro passou boa parte da vida dele com esse negócio de vida nos últimos anos, com Lava Jato. Ele trucidou os políticos, todo mundo que está lá, de Valdemar da Costa Neto, a, a, a tesoureiro do Lula, todo mundo caiu na rede do Moro, todo mundo odeia ele. Então ele ia durar três meses, o, o próximo presidente da Câmara ia aceitar o Forte.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 Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta terça-feira, 12 de abril, e hoje entrevistando com muito prazer... Por aí, hein? Hoje já a sua aproximação vai determinar chuvas e trovoadas com maior facilidade... Pela divisa do Paraná, invadindo São Paulo, chegando ao litoral e à capital, juntando-se ao calor e ao clima abafado, não vai dar outra. É temporal à vista, muito cuidado à tarde. Ventos fortes também vão soprar por todo o estado. Pode chover granizo em alguns lugares mais próximos ao centro do estado, a divisa do Paraná, entre o oeste e o sul paulista, avançando no decorrer do final da tarde e da noite por outras regiões paulistas. Tempo instável, portanto, nos próximos dias. Frente fria chegando e trazendo queda na temperatura. 30 graus hoje, amanhã. Já cai um pouco, mas a queda maior fica para quinta, sexta-feira, quando a frente fria terá passado, e aí então chegará o centro de alta pressão que carrega o ar frio e vai baixar as temperaturas. Vem aí um feriado de tempo frio para todo o estado de São Paulo. Agasalhos, hein? Corre, põe hoje aí para tomar um solzinho, deixa tudo bem arrumadinho para esse frio que vai chegar, tá bom? Grande abraço! O o tempo. Obrigado, ao colega jornalista Celso Verniz, sempre muito preciso nas suas previsões e com dicas valiosas para os amigos internautas. Muito bem, irmão forte, Fernando de Maria comentava agora no intervalo, é professor é doutor na área de comunicação, tem diversos alunos no curso de jornalismo, de publicidade e propaganda, e ele é um especialista em pesquisa e ele, junto aos alunos, ele desenvolve pesquisas interessantes e que mostram, por exemplo, que os nossos alunos de jornalismo não lêem mais jornais impressos, não escutam rádio, não veem televisão. É só internet, streaming, não né, stream. é, Fernando? TikTok, nem, nem o Facebook mais eles consultam. O Facebook já é uma rede velha, considerada velha. E inclusive vazaram documentos do próprio Facebook que estão apostando no Instagram para poder recuperar uh, esse público mais jovem. O Facebook, o Facebook é de 2004, então já está aí já para a faixa etária dos 30 anos, tudo bem. Mas para os jovens, e esse é um grande desafio, né? como atrair... Os jovens, especialmente no jornalismo, né atrair jovem para. Se a gente não consegue atrair nenhum estudante de jornalismo, por mais que a gente fale, como atrair o jovem de forma geral? Porque é tão bombardeado com tanta informação, tanta informação, e hoje, a, a para ele, qual é o público-alvo central é o TikTok. O TikTok é a, a grande rede dos jovens hoje em dia, daqui a um tempo pode ser outro. Né? Então, gostaria de saber até a, a sua opinião, forte como atrair os jovens se eles não se informam, basicamente, né? só tem aí essas redes sociais, para poder ter algum tipo de informação, se é que tem algum tipo de informação? Até porque eles serão os consumidores de informação do futuro. Não, eles se informam daquilo que eles têm interesse. né? Eu vejo meus netos, eles não largam o celular, iPad e tal, essas coisas, o tempo, o tempo todo mas jogando e tal. Informação para eles é uma coisa na escola talvez eles tenham um pouco de informação mas quando eles estão sozinhos ou em grupo e tal eu não vejo troca de informações nenhuma, a não ser esses, essas coisas mais tecnológicas aí, que eles, esses brinquedinhos aí, eletrônicos que eles adoram agora, isso daí é verdade é, cada ano que, se passa, que passa a gente vê surgirem novos, novas plataformas aí novos meios de comunicação, Facebook, você vê, Facebook era uma novidade, uma coisa fantástica, hoje já está sendo considerado ultrapassado, TikTok, eu acho um horror aquilo, uma coisa, horror... nossa, é uma coisa inútil, <risos> mas para os jovens é interessante, porque tem coisas ali que interessa a vida deles, né, no momento, então é... vamos ver se tem alguma. Instagram, é uma coisa... É até mais palatável que o tal do TikTok, mas enfim, é, isso daí sou eu tenho 70 anos analisando. né? Eu acho que inclusive o futuro do jornalismo está na, nas mãos desses desses jornalistas que estão estudando agora, os próximos que, que, que virão, né, os próximos anos, e principalmente nos professores. né? É, é um baita de um desafio viu, para os professores. A educação no Brasil, aliás, é um desafio, o esse país não vai, não vai sair do lugar enquanto não investir, enquanto não fizeram um pacto, um pacto federativo pela educação, uma coisa séria. Né? Não, não, o que temos hoje é um governo que não tem três anos, três anos e pouco, já teve quatro ministros, cinco ministros, um pior que o outro. É uma coisa horrorosa o que temos tido no Brasil em termos de educação. Forte. Teve um que ia assumir, mas até, até fraudou até o currículo. Quer dizer, é inacreditável. é É uma coisa absolutamente inacreditável no Brasil. Tem, um, tem um, deles, um deles aí que vai ser candidato como governador de São Paulo. Aí, atenção, hein? Se bem que tem 1% só das intenções. Né? É, é, é. Bom, ainda bem que só tem 1%, porque vai né, entrar de vai uh, entrar uh, eu fico imaginando o cidadão do interior de São Paulo para pronunciar o nome dele. Eu nem consegui pronunciar mas... <risos> Nem conhece. Nem conhece, nem conhece, conhece. sabe quem é. Bom, um... aliás, São Paulo, depois daquele deputado que está para ser cassado agora, que Exatamente, esse, esse sujeito, Arthur Duval, o Forte, agora inclusive o relator já já deu parecer a favor da cassação, né? É, tudo caminha para que, que seja espera, eliminado da vida pública, né? Definitivamente, porque é o, é o tipo de político que temos hoje em dia. Quer dizer, é um retrato, um retrato muito mal acabado do Brasil, né? é, a não. gente até duas semanas atrás entrevistamos no Jamil Chad, né, naquele ah, aquele texto brilhante, texto que ele escreve, né, sobre obviamente, a, a, a carta, do deputado para, Arthur, Duval, né? Arthur Duval. depois coincidentemente, semana, na semana posterior, ele fez até uma carta, no caso, para o Eduardo Bolsonaro, né, a respeito daquele episódio também envolvendo... a Miriam então. Então, né, então, então, são situações que aí você tem torcidas, na né? verdade é essa, torcidas, as pessoas não estão nem... O que, não, o que ignoram é? o passado, ignoram... Sim. outras realidades e essa é uma é uma grande preocupação e a gente volta porque hoje infelizmente forte as pessoas e, e aí de forma geral é, esse é o grande desafio como subsistir porque para você ampliar o seu alcance você passa basicamente pelas redes sociais e como subsistir isso é, sendo que as redes elas estão cada vez entregando menos é como se for, eu considero meio como se fosse meio uh, te estimula você pagando aí sim você tem um, amplia o leque de acessos de internautas mas a gente sabe que isso não acontece né você tem uma ideia semana passada teve na, na universidade aí um jovem aqui de inclusive aqui de, Vicente de Carvalho, Guarujá o Zila, não sei se você conhece é um dos, ele, ele tem uma das maiores plataformas de YouTube voltado especificamente para a busca funk tudo enfim e ele percebeu que está perdendo espaço até isso está perdendo espaço então estava investindo no streaming ele declarou isso aí durante a aula na semana no final do mês passado melhor dizendo né? então até essas grandes ele é o segundo do mundo em termos de áudio de música né? uhum. de plataforma de música no youtube mas o youtube está entregando cada vez menos o facebook enfim isso imagina para o jornalismo como, esse é o grande desafio. Como equacionar essa questão da produção jornalística, que é cara, com, cre, mantendo a credibilidade, se tudo muitas vezes passa basicamente para você ter ampliação do leque de opções para mais pessoas serem atingidas usando, infelizmente, as redes sociais. Alguns países estão efetivamente... Obrigando, enfim, que os veículos consigam receber alguns recursos nesse sentido. Existem algumas tentativas aí por parte de algumas plataformas também nesse sentido. Mas, assim, a gente percebe que os pequenos, simplesmente, esses não têm chance alguma. Como lidar com isso, faz essa questão econômica, da sobrevivência mesmo dos, dos veículos? Qual é o caminho do jornalismo que você analisa? Que possa acontecer como uma alternativa são esses grupos tipo mídia ninja e outros grupos que, que são são caminhos alternativos aí para se buscar uh, uma fonte de e ter outras vozes também existentes é são caminhos alternativos mas, mas como eu disse nós estamos aí no, no meio do caminho né no vácuo aí procurando uma maneira de você adequar a nova realidade do mundo às informações entregar a informação de uma maneira que as pessoas é, saboreiem, ou, ou tenham conhecimento dessas informações de uma maneira que elas apreciem. Esse que é o problema, você vê. Você me falou, cada cada ano que passa, você tem um novo uma nova mídia aí, novo meio de informação e tal. E, e vai ter que se renovando se renovando até encontrar um caminho para que o, o jornalismo em si continua do mesmo jeito ele tem que pegar a informação e transmitir entregar essa informação com credibilidade, eu acho que o segredo é esse com credibilidade, o problema é que as pessoas aceitam as informações que elas querem receber, que elas querem ouvir então aí fica difícil você tem que provar cada vez mais que a verdade é essa olha, o caminho é esse aqui, meu filho é essa que é o, a dificuldade, a maior dificuldade, é muito difícil você adequar cada minuto, a cada momento da, da vida, um, um instante. É, um, tá, é muito complicado, mas é a luta, a luta diária que nós temos que ter. Enfrenta isso, a televisão, na sua época, que era, Deus, todo mundo assistia, era uma, coisa, uma audiência estrondosa, uma coisa Maravilhosa e tal, mas, mas. hoje é, pessoas mal comentam, quer dizer, é, um, é, é uma coisa impressionante né, Mofort, o que aconteceu, você como homem de televisão, um dos mais importantes homens de televisão do Brasil, um dos principais âncoras do telejornalismo, que viveu todo esse momento, né, momentos importantes da vida nacional, enfim, como é que você vê hoje, especificamente em relação à televisão? A televisão que se faz hoje, te agrada, Monforte? Não. Mas é o seguinte, você perde a audiência, a televisão está perdendo a audiência, e, leva com, é, é, e deixa de levar com ela a publicidade. A, a Rede Globo, que é a maior rede de, de comunicação do país, sem dúvida nenhuma, ela tem rádio, tem jornal, tem televisão, tem tudo que tem. Ela teve um prejuízo fantástico no ano passado. Um prejuízo fantástico, 150 milhões de dólares, uma coisa assim. Muito... A família Marinho teve um, um lucro, ganhou muito mais dinheiro. Por quê? Porque ela não está se importando só com a televisão. Eles têm pelo menos mais 30 empresas que eles são sócios. Então eles estão se dedicando muito mais a essas empresas, também algumas ligadas também, não todas, mas algumas ligadas também de comunicação, e deixando a Rede Global como grande prateleira de estar tá se mostrando. Ó, essa daqui é, é o nosso ouro, né? é a galinha dos ovos de ouro, digamos, né? o jornal, a televisão e então. tal, mas nós estamos aqui com mais 30 empresas, daí que nós tivermos, eles ganharam muito mais, tiveram um lucro fantástico, cada irmão daquele tem mais de 6 bilhões de dólares na, na, na conta bancária, nas contas bancárias, sei lá onde, aqui no Brasil e no mundo, então é o seguinte, é, é, eles mesmos estão deixando de lado, o negócio deles agora é... é apostar na Globoplay, na Globoplay que é um negócio dentro da rede Globo, né, dentro da, da, da empresa, que agora é que está dando um lucro para eles, que a Globoplay é que é, é o retorno mais imediato que eles estão tendo é isso, a televisão em si, televisão aberta, inclusive, e essa então, a, a, a cabo é melhor, mas pouco a pouco vai se desmanchando essa audiência, porque a publicidade também já não é a, é a mesma, não é a publicidade do governo, a publicidade mesmo, privada, né? a coisa que dá mais dinheiro hoje dentro da televisão aberta é o Big Brother, você imagina culturalmente que a gente pode dizer não é nem uma novela, uma produção fantástica um Pantanal, não, nada é o Big Brother que é um que é a diversão pura é uma coisa, digamos, inútil né? mas é a coisa que dá audiência né? é o um faturamento né, da Globo no primeiro trimestre, pelo menos é eu acho que não deve ter mudado muito o maior faturamento da, da empresa, porque não é só publicidade, tem, tem marketing, tem, tem todo tem a venda de, de pacotes para a pessoa assistir. É, agora, uma, é, uma rede como a Globo tem dificuldades com o governo Bolsonaro, do ponto de vista de publicidade. A publicidade do governo é destinada para outras emissoras, como a Record, SBT, enfim, que são mais próximas do, do, do presidente Bolsonaro. Em que medida esse tipo de situação traz problemas para uma, uma rede como a Globo, ou uma forte? Olha, pelo que eu sei, essa publicidade do governo afeta, mas não é de sangrar, não. As outras precisam, porque as outras precisam de qualquer coisa. Imagina, se a Globo está com problema, imagina as outras. Né? Então o governo dedica o que ele tem para as outras emissões que são mais é, amigas. Mas o, o, o, a Globo também teve problema com o Lula. O Lula já cansou de dizer que ele vem com, com sangue nos olhos esse Lula. Ele vai querer receber da Globo, ele já falou, que ele quer uma desculpa da Rede Globo pelo que, a, que ela publicou, como se, ela, se o jornalismo tivesse alguma, alguma culpa das informações que chegavam até ele, né? mas ele vem, ele já está falando em controle social da mídia, voltou com esse discurso, ele vem para massacrar, e o, Bolso, o Bolsonaro já falou que não quer renovar a concessão da Globo, quer dizer tudo que é contra esse pessoal que eu acho que eles são iguais a pessoa, não, não são iguais, não são completamente...". não são, eles são políticos populistas e agem da mesma forma então é, é, Bolsonaro ou Lula a, a Globo está frita por isso que a família está saindo desse, desse ramo e entrando em outros ramos para ver se tira algum dinheiro é, é assim também, irmão forte que isso não é a especialidade da Globo as novas gerações, né, porque uma coisa são os ideários, o Roberto Marinho, né? mas aí vem as novas gerações e a gente percebe que já não tem mais a mesma preocupação com a comunicação, porque obviamente hoje a realidade do setor é muito diferente do que era 30, 40 anos atrás, então isso não é muito diferente de outros grupos empresariais de comunicação espalhados pelo Brasil afora, especialmente familiares, né? então a gente percebe, nesse sentido você acha que Há uma possibilidade, o Brasil ainda tem essa questão, de abrir o, o, o espaço para empresas estrangeiras investirem em meios de comunicação? Você é favorável, contrário a isso? É, claro, hoje ainda tem isso, mas tem uma limitação. Você acha que isso pode ser uma alternativa ou você acha que aqui no Brasil é bem complexo isso acontecer? É complexo. Eu sou favorável, né? Mas você vê o problema de família, jornalismo e família. A SBT, por exemplo, não deu nunca, o Silvio Santos nunca deu pelota para o jornalismo, sempre tratou o jornalismo, apesar de ter acolhido lá o Boris Casol e tal, ele nunca deu pelota para jornalismo, tanto que muda a programação. O jornalismo da SBT é, tem lá o meu amigo Carlos Nascimento também, mas nunca deu bola para isso. E os outros, a melhor... Emissora, além da Globo, que faz jornalismo, eu ainda considero a Globo que é a que faz melhor jornalismo. Vamos então, falar, ah, você teve na Globo, você saiu da Globo, mas a Globo não saiu de você. Não é isso. Você, friamente, você olhando, quem faz melhor jornalismo é a TV Globo. Não tem jeito. Atrás vem a TV Bandeirantes, que está fazendo um bom jornalismo. Se você prestar atenção, você está fazendo um bom jornalismo. A TV Cultura faz um bom jornalismo também. Mesmo. Agora, SBT, RedeTV, Record e tal, pelo amor de Deus. É, agora que pode abrir para grupos estrangeiros, claro, a CNN está aí na TV a cabo, né, via satélite e tal. Faz um bom jornalismo, pegou muita gente da Globo, tem muita gente da Globo que está lá na CNN fazendo um bom jornalismo também. Eu tenho visto lá debates e tal, entrevistas, o próprio jornalismo, eles, eles pegam muito, muita reportagem uh, estrangeira e tal, dos Estados Unidos e tal, de correspondentes, estão fazendo um jornalismo de direito, Jovem Pan, faz um bom jornalismo, o Monforte. Até caiu a... É. É caiu a... É. Tudo bem? Você, você me ouviu ou não? O negócio é o seguinte... Cada um tem, uh, uh, os donos da, dos, dos meios de comunicação, os que, os, o, cap, o capitalista, o que investe dinheiro na, nos meios de comunicação, todos eles têm uma maneira de, de encarar o, o, o jornalismo, têm as suas posições políticas e tal. Isso daí você vê em, em todas as emissoras de televisão tem assim. E a Jovem Pan tem o Tuta lá, que vem aqui almoçar com o Bolsonaro, tem encontra com um, o outro. E a linha dele é o seguinte, pegou jornalistas com muita credibilidade, como Augusto Nunes, por exemplo, que agora desvirtuou, agora em vez de atacar Lula, ele ataca Lula, mas prestigia Bolsonaro. Ele tem sua linha de atuação. Por isso que eu acho que a Globo, embora é, eu vejo pouco contraponto na Globo, eu acho que devia ter mais, ainda acho que faz um jornalismo mais crítico. O, o, o Milão Fernandes dizia que jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Na medida que você deixa a oposição de lado e, e começa a paparicar governo, então você deixou de fazer jornalismo. É o meu ponto de vista. Uma cesta corretíssimo. Né? É exatamente isso. Porque o que você vê muito hoje também é o desrespeito. Né? As pessoas não, não, não têm mais respeito simplesmente ofendem, agridem com uma disfarçatez impressionante. Exatamente. Ou seja, e o respeito às pessoas, o respeito às instituições, quer dizer, ou seja, é, dar voz, vez a todas as correntes do pensamento, você não vê mais isso, infelizmente. A mistura da opinião com a informação. A informação e daí... Todo mundo opina, só tem comentarista agora, viu, Monforte? Não é que tem, nem isso de futebol, mais, não é não que mais, futebol. Não é tem uma repórter, politico. não tem jornalista, é só comentarista. Só, é, é todo mundo tem opinião sobre tudo. Quando todo mundo tem opinião sobre tudo, tem que ter cuidado, porque é impossível você saber sobre tudo, né? Não sei, né? Exatamente. Exatamente. Monforte, eu peço a sua licença, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos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 Muito bem, de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias, desta terça-feira, dia 12 de abril, e hoje entrevistando com muito prazer, diretamente de Brasília, virtualmente, o colega jornalista Carlos Monforte, que acabou de lançar o seu primeiro livro, Jornalismo, o papel do jornalismo sem papel. E ele fará o lançamento, se der tudo certo, em maio, aqui em Santos. Ele que é santista de nascimento. De time de futebol também, Monforte, ou não? Ué, evidente, né? Não, eu tive um, um tio que era, que era diretor do Santos, meus, tu, meus, meus primos foram todos santinos. É, eu sou santista, eu ia com meu pai, assistir na Vila Belmiro quase todo domingo, Pelé. Pelé. Peraí, né? É, Dorval, Megal, Cotinho, Pelé e Pepe. Estava tava lá no 11x0 contra o Botafogo. Isso, eu estava lá também, éramos dois. Um sábado à tarde chuvoso, Pelé fez oito, Pepe fez um gol de, de olímpico, de escanteio, né? um jogo maravilhoso, não havia muita gente, era chuvia sábado à tarde, mas o, o, o Monforta, os cientistas estão meio bravos aí com, com o jogo que é que for, viu, ele escreveu um artigo, você chegou a ver, não, o um artigo que ele escreveu, claro bem, o, o pessoal está meio bravo com ele, viu, Pô, pera um pouquinho, tá, eu também não, meio não, não, não, bastante, você bastante bravo ninguém futebol clube é brincadeira Ó, e eu particularmente gosto muito do Juca né corintiano e tal mas é, é isso daí também foi demais é um desrespeito com o Santos não não né é não mas a opinião do comentarista tudo bem a opinião agora é você de respeitar um time assim qualquer qualquer um pela times de porque realmente eu acho que ele passou dos limites E nesse cenário, só um uhum. adendo Dois correspondentes né, Que são setoristas do Santos Sim. Do UOL Então foram ameaçados Inclusive foram alunos nossos né, Ameaçados por torcedores Para eles tomarem uma posição é bem é complicado, né? Eu vou falar é, sobre bem, a opinião do Então eu vejo como a questão das redes sociais é uma é, coisa, é. tanto é que eles não estão indo lá pessoalmente por causa de. de com medo mesmo, estão é. ameaçando, ameaçando para eles é tomarem isso, uma é. posição sobre isso daí. Infelizmente é uma triste realidade. Semana passada não foi, também ameaça aos jogadores do Corinthians, do Corinthians né, caso, enfim. o Aléiro Cássio, é. É né, especificamente. Enfim, é uma, é, a situação é bem complexa. É verdade. Mas enfim, agora, um forte mesmo, eu, eu lembro aqui, o Fernando também, nós lembramos, acho que o Brasil inteiro lembra aquele episódio que você foi protagonista, e esse episódio acabou tendo uma grande repercussão no Brasil inteiro, que eu acho que foi o primeiro vazamento que aconteceu é, na, na, na imprensa, e que teve como resultado até a saída do ministro, daquele episódio, do ministro Rubens Recupero, né? e você era, era o repórter, enfim, e, e, e aquilo acabou, ele... ele, ele Manifestando ali a, sua, a opinião dele, que o que era, o que era ruim a gente escondia, né? o que era bom a gente divulgava e tal. Ele era o ministro da, da Fazenda à época. Enfim, esse episódio ainda repercute, Monforte, Forte, porque de fato hoje em dia com, com, com as redes sociais, todo mundo grava tudo. Isso é tudo, volta, é tudo volta, quer dizer, Não existe nenhum vazamento hoje. É uma coisa que as pessoas gravam deliberadamente e colocam nas redes sociais. Mas aquele episódio ainda repercute, Monforte Forte? aqui no Balk News, viu? <risos> não, mas é o seguinte, é, não, ali foi era o começo da, dessa história de internet, de satélite, e tal. Embratel ainda era do governo, não havia ainda nem senha para você é, entrar no sinal, né? E ali eu não era, não era protagonista, eu era coadjuvante. O protagonista era o ministro, né? Depois no outro, no outro dia ele pediu demissão, dois dias depois. É, mas é, ali foi uma fatalidade, né? O começo de, de conhecer, saber como é que funciona esses negócios. Eu conto no livro essa história e conto também o que aconteceu com outros, outros jornalistas também, com Galvão Bueno, com a Fátima Bernardes com o Geomir Betting e com tantos outros jornalistas americanos e, e franceses e tal. Aconteceu a mesma coisa no meio no intervalo. Conversas assim que puseram em xeque a. a Digo a, credibilidade, a credibilidade, digamos, dessas pessoas e, e. Enfim, esses problemas que acontecem no momento em que você está fora do ar, mas não está. Né? E, e é isso aí, é, se repercute? Não se repercute, não, eu falei, quanto tempo? 20, mais de 20, quase 30 anos. Então, é. Quatro. Início, 94, né? Início da década de 90. Tem até um enfim. trechinho do vídeo aí, mas é de 94 que está disponível aí, obviamente, não. no YouTube. Essa é a vantagem também das redes sociais, você <risos> resgatar isso daí. Tá? Consegue lembrar. <risos> Mas ele dizia que era importante a gente divulgar, resgatar, tá. resgatar, mas com ]uh. péssima climbしました. qualidade. Sim, né? é o vídeo lá. Felipe, Até temos aí um trechinho onde o ministro fala... Eu, porque... tá, eu acho que ninguém, ninguém, ninguém fala, né, guarda, guarda o ruim e fala o bom, né? Ninguém fala isso né? fala isso, né? Todo mundo fala o mal e o bom guarda, né? É que o momento ali era um momento muito delicado, era era setembro, primeiro de setembro, e as eleições iam seriam em novembro, então é, tudo tudo, cont, tudo contribuía para, para, para, o, para o clima, clima tenso. É verdade. Solta um trechinho só, rapidinho, só para lembrar desse, para ver a imagem, Felipe. A imagem é... Eu preciso conversar com eles, senão eles me matam, né, porque esse pessoal, esse pessoal tem toda aquela corporação de economistas, é um troço complicado, porque vão dizer pode ser proibido da vez anterior, que era ruim, agora que é bom, assim, né. E no fundo é isso mesmo. Eu, eu não tenho escrúpulo, eu acho que é isso mesmo. O que é bom a gente fatura, o que é ruim esconde. Ah, é. ah, não uma curiosidade minha, você andou batendo no PSTB, andando mais ah, porradinho. Eu, né? eu era um é. um por causa do Franco. Né? É. Se eu não tivesse feito isso, ele queria se demitir. É. É. E toda vez que há é um troço desse, para reequilibrar, porque você viu, eu começava a ver o Tribunal Eleitoral, não sei o que, então para mostrar a absoluta invenção, eu dou um cacete mesmo. Foi o que eu disse é o. Isto é, toda vez que tiver um troço desse, eu tenho que dar um cacete. Se tiver uma declaração do PMDB, eu dou um cacete, o PMDB. PM. Muito bem. Não tem escrúpulo, né? É. é. Ninguém, ninguém tem, tem. tem escrúpulo. Todo mundo guarda o que é ruim e fala o que é bom. É ou não é? Ou você é o contrário, Francisco? Mas em Brasília, como um o é os bastidores. É. Tem, tem outro livro aí que é uma forte Tem outro os, livro. Os bastidores: né? como é que funciona é. esses é. é. as... E alguns estão tá ainda aí, né? Monforte. Alguns nomes estão ainda aí daí, desfilando, vem para cá, vai para lá. Parece que foi ontem, mas continua. Então, essas curiosidades ah, isso, da política isso, nacional. Isso, o papel do jornalismo sem papel é imperdível. É, essas e outras histórias é, que, que vocês, amigos leitores, terão conhecimento lendo esse livro de Carlos Monforte. Hoje, quem quiser comprar, como é que faz Monforte? Nas livrarias? Enfim, como é que aí na é mais pelo Amazon também Não, estamos falando aí que é, é livro é papel né você compra você compra na Amazon.com.br mas é, é papel e tem algumas livrarias cultura o que resta da cultura ainda né e a Travessa que eu fiz aqui o, o meu leque de autógrafos aqui na livraria da Travessa é, também pela, oh, pelas as principais livrarias que tem aí. Martins Fontes e tal. né? Em maio, né? Tô sendo tem, aí. na livraria Martins Fontes, provavelmente, né? o Moforte vai fazer o lançamento aqui em Santos e certamente vai ter a fila pelo Gonzaga. Será? Isso que eu tenho medo, de dar um frio na espinha que você não acredita. né? No estômago. É isso. Você tem, tem evidentemente... Muitos admiradores aqui, pessoas que acompanham o seu trabalho e sabem da sua importância como jornalista um dos principais âncoras da, do telejornalismo brasileiro. Fernando e Maria já estamos aproximando o final do programa temos que liberar o forte também porque... Sim, sim. sim. <risos> uh, não, só agradecer o Paulo Eduardo Costa, Carlos Monforte é uma grande referência do jornalismo contemporâneo excelente programa, ele que é o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente forte hoje uh, você se afastou agora da, da, da TV uh, Globo, você estava na Globo News, esteve na Globo News durante muito tempo hoje passa desse tempo, hoje tem cinco canais de TV voltados para o jornalismo aqui no Brasil. Você, no caso, você acha que é espaço para todos esses canais? Você acha que há essa, essa, essa perspectiva aí mesmo de manutenção desses cinco canais com a entrada agora da Jovem Pan? E, e aí só para finalizar a minha parte também, a respeito até a um, um livro de, do italiano Giuliano da Empoli, que é o Dinheiros do Caos aquela é questão da, das fake news que surgiram lá com o Steve Bannon, lá na Itália, né, que acabou, de certa forma, culminando lá com, com, com, com o presidente lá, o, o, foi, o Berlusconi. É, você acha que, e essa é uma grande preocupação, que ele relata exatamente isso, populismo, essa questão né? do populismo, essa questão, e, a gente, e você falou dois, dois candidatos populistas, mas essa questão dos algoritmos nas redes sociais que, obviamente, avançam na questão das fake news como lidar com essa realidade aí, como jornalista lidar com isso daí, nesse momento que vamos ter, uma, especialmente jornalismo político, que aí a gente tem pisar em ovos aí, porque é uma relação muito complexa aí, dentro do cenário que a gente vai vislumbrar aí nos próximos meses. Ao mesmo tempo. Nossa! É o seguinte, eu acho que isso aí faz parte da, dessa tarefa cada vez mais dura de jornalista, que é você entregar um, uma notícia com credibilidade e limpar ele, da esse noticiário, das fake news. É um trabalho a mais, você tem que lutar contra a, a, a dificuldade de você obter a informação correta, porque nenhum político quer ver o seu lado podre exposto. Então você tem que lutar contra isso, mostrar o que, que é e mostrar que é, ao mesmo tempo limpar tudo que foi é, inverdadeiro, mentiroso a respeito do fato. É um trabalho a mais, mas você tem que, é, tem que lutar contra isso. Quanto à a, a questão da, de ter muito canal de televisão, lutando, é, promovendo jornalismo, não, eu acho que tem que ser, tem que fazer um bom jornalismo, né? nenhum deles ou nenhum deles. Poucos deles fazem bom jornalismo, né? eles fazem ali um lugar de tapa-buraco, porque é, é, é, é obrigatório você ter um, um tempo determinado de para jornalismo. Então a lei, a lei obriga isso, mas tem que fazer um bom jornalismo. E nem todos eles fazem um bom jornalismo. Eu acho que a Jovem Pan News eu acho que é necessário, eu acho que, que é, embora seja um canal... A cabo, a satélite e tal, é, eu acho que é necessário. Tem que ter o posicionamento, como tem que ter outro tipo de posicionamento também. é Ali, eu acho que essa essa briga de ideias civilizadas, eu acho que é interessante e importante para você abrir o debate. Forte, olha, nós teríamos muito mais a conversar, né? É, nós temos limitações de tempo. Você falou aí de bom jornalismo, né? Uh, ontem, até por curiosidade, a Folha, a UOL, lançou o um obituário da, da, da Rainha Elizabeth. Você chegou a ver, não, é uma forte, não. É, que, que, isso acontece né que é, que vai fazer né é, é, e todas as plataformas enfim, é mais ou eu, ou não, eu não sei, sei se, se é comum, comum, eu não sei se é comum, se é comum, comum. nessa medida né você pôr o, o obturaário da rainha mas eu mesmo quando fazia o Bom dia Brasil uma vez nós é, o Franklin Martin fazia um comentário nós jogamos um comentário no ar comandário de ontem ele tinha feito mesmo um comentário quer dizer é, acontece isso às vezes né é, é um, e... eu acho que é uma curiosidade tem o erramo. Tem o Fazer o quê? Faz parte. É. Faz parte. <risos> forte, era muitíssimo obrigado, viu? Foi um prazer conversar com você. Boa sorte aí no, olha, no olha. livro. E esperamos você é, aqui bem. em maio para o lançamento é, tá do seu livro aqui em Santos. Muito obrigado, viu, Monfort. Eu que agradeço muito estar falando para Santos. É, lembrar da, da praia de Limbaré, que eu jogava futebol de manhã, tarde e noite, nas férias de noite, porque quando é, fizeram é, aqueles onofortes, a gente jogava, jogava até de noite, de noite. É, eu jogava é, no ataque ou jogava na defesa, forte. eu não jogava, eu essa jogava, verdade jogava, né verdade né? chutava <risos> a bola, né sempre fui péssimo mas é é, é muito bom falar para Santos essa cidade que é onde eu nasci, onde vivi boa parte da minha vida e muita saudade, tem o Santos do... tenho saudade de Santos dos bondes, eu sempre falo dos bondes foi uma pena ter ter acabado com, esse, com essas carruagens maravilhosas aí, que levaram tanto daqui para ali. I, ia ia, da, ia da, da ponta da praia para a cidade, porque Santos não tem centro, né? tem cidade. Né? Então, eu, eu morava na ponta da praia, ia da, da ponta da praia para a cidade de bonde era uma maravilha. Ia para a escola de bonde andava de Bondi, andando no estribo, uma maravilha. Velhos tempos que não voltam mais, infelizmente. E olha, a tribuna continua na cidade, viu? <risos> mas, mas, mas, mas não, não continua na de endereço, General Câmara 90, né? Não, mas mudou, não. mudou de endereço é. e tal. Então, para Amador, Para é, né? é, é, é. João Pessoa, agora. Pessoa, prédio João já Pessoa. Já ser, um um Prédio que agora tá todo complexo, TV, rádio, tudo num prédio só. É, a antiga sede está tá fechada. Está fechada já. Fereza Tanto na, na General Câmara Como na João Pessoa 129 né? 129, hum. onde funcionaram as redações Enfim Muito bem, forte, era muitíssimo obrigado mais uma vez Pela sua participação, foi um prazer recebê-lo Muito obrigado, Fernando e Maria é, obrigado, Muito obrigado à equipe técnica Especialmente a você, amigo internauta Pela participação, pela audiência é, é, é, Pelo carinho, pela atenção Nós estaremos de volta amanhã Em mais uma edição do Jornal em Foque, Manhã de notícia. Muito obrigado e até lá